Vlog, começando esse vlog no dia 4 ou 5? Dia 5. Achei que hoje ainda era dia 4. Hoje finalmente choveu, tá na hora do almoço. Tô separando nossas comidinhas. E eu não comecei antes por motivos de... Não tinha nada pra mostrar. aqui, meio estranho que tem hoje. Ah, tá. Ah, não tinha nada pra mostrar. Eu já estou trabalhando, na verdade eu nem parei de trabalhar, eu segui direto, eu só tive folga nos dias 30 e 31, é isso que aconteceu nesses últimos dias, não fizemos nada, a gente aproveitou o final de semana pra descansar, pra assistir filme, pra assistir série, a gente terminou de assistir um anime, que eu achei meio sem pé nem cabeça, então deixa pra lá, e voltamos a assistir Demon Slayer, que tá na segunda temporada. Só que a segunda temporada é a mesma história do filme, só que mais detalhado. Então, é meio que já vi, aí eu fico meio que, ai ah, tá, já vi isso, vamos andar. Mas tem algumas coisas a mais no meio, então essas partes são legais. E... estou esperando ansiosamente chegar. O meu planner, que ele não chegou ainda... A previsão no site da Amazon é que ele chegue até o dia 12 e no correio é que ele chegue até o dia 17. Então estou me organizando tudo provisório, tudo tipo no rascunho para depois passar limpo no planner quando ele chegar. E tô animada para este ano. Espero que as coisas sejam mais tranquilas e eu consiga viver de uma forma mais organizada, mais intencional. Porque é a palavra que eu aprendi no, nos cursos de planejamento. É viver de forma intencional. Então, estou fazendo o máximo que eu posso para isso. Estou tentando trabalhar também no máximo que eu posso todos os dias. Mas respeitando meu horário de descanso. E por isso que eu acabei não gravando, porque eu estava me situando de como que eu vou fazer as coisas esse ano. Eu vou mostrando mais para vocês, mas agora era só para dar oi. Me tornei a pessoa do Confwear, ganhei de Natal duas calças Mom Jeans, que fui eu que escolhi, e agora comprei um vestido longo, que vocês já viram que eu tô quase sempre de vestido longo ou com aquela saia mais rodada, hoje eu tirei a saia porque tá friozinho, friozinho. Tá choveu ontem, então hoje tá mais fresco, Aí eu consigo ficar de boa de calça e eu prefiro ficar de calça. Mas ainda assim, deixa eu mostrar, essas calças larguinhas, sabe? Que não apertam, são desse, desse esse tecido mais molengo que eu descobri que se chama poliéster. Eu adoro todas as roupas que eu puder comprar desse tecido, eu vou comprar. Eu tenho seis calças desse tecido já e quando eu achar mais, eu vou comprar. E aí, eu achei um Instagram que se chama Amo, e eu comprei um vestido longo deles pra ver como é que é o material, ver se é o tecido que eu queria mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é assim, e ele é bem longo e bem soltinho, assim, não fica colado no corpo do jeito que eu gosto. Então, você assim fica super confortável. As costas dele são um pouquinho mais baixas, do que a frente, ó, dá pra ver a diferença. Mas ainda assim não é super baixo, então não dá pra usar tranquilo. E eu amei, o tecido dele é muito gostoso. É esse tecido que eu gosto de roupa de verão, assim, que é bem levinho. E eu amei, amei. Aí de prende, como atrasou a entrega por causa do feriado e tal, ela me mandou um top faixa rosa também, que estica super... Só que, imagina eu, de top faixa, né? Não combina muito. Mas pra usar por baixo, pra usar pra... Eu não, eu não sei se se usa assim ou assim. Eu acho que é assim. Dá pra usar, tipo, por baixo de alguma roupa que apareça mais aqui a cava e tal. Acho que pode ser interessante. Então, guardarei. Amei minhas comprinhas. Aí é o golpe. Minha mesa... Nunca foi tão vazia na vida, porque eu tirei tudo que tava na mesa. Agora eu vou fazer a janta, então eu vou mostrar pra vocês, aproveitar que hoje tá só eu e o Beto enquanto. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a massa, que eu já mostrei aqui outras vezes. Então é super prático, é literalmente a receita de preguiçosa, porque eu só toco tudo na panela, então vou mostrar pra vocês como é que eu faço aí, pra fazer a massa eu uso meia cebola, que eu já usei pra fazer a massa anterior, então tem aqui já cortado, o franguinho que eu fiz ontem na janta eu vou botar na massa também, que a gente não comeu tudo, tem uma saleta de legumes aqui que eu vou descongelar no micro-ondas e queijo, daí eu boto um pouquinho assim quando tá pronto pra dar um puxa a mais e é isso, é bem fácil. Thank you do meu? Tudo Tudo meu? Tudo meu? Tudo meu? Tudo meu? Tudo meu? Eu tô Tudo meu? Tudo meu? Tudo meu? Tudo ah, mas não Ah, não Não, não tinha o outro. <risos> ah, eu troquei e comprei pra testar. Aí, é. tô 9 Eu vi bastante gente falando bem na internet, por isso que eu peguei. Peguei o shampoo e o condicionador igual. Ah, tem. Eu tem. tem, porque eu sempre o condicionador. Eu é, é que eu não estou ouvindo né? Ah, exatamente por isso comprar esses dois. Eu É que os de marca mais conhecida eles vêm diferentes. Uhum. Aí ah, essa, essas marcas mais. tipo, com assim, eu sei que vem os dois iguais. Esse aí, os dois por R$ 9,00 cada um. Foi é tão bom que é lá. Né? É você... Mas eles têm mandado todos com burecos, os meus. Sempre que eu compro um ele com eu venho com burecos. E sabonei também a tampa quando é assim de, de clique, vem com burecos. Acho que eu tava ficando brava que não tinha vindo meus esmaltes. Azei.